Fala pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com o Javier da Tani, a gente vai dar uma olhada como você pode usar o terminal da Tani para aprimorar os seus trades no dia a dia. Tudo bem, Javier? Tudo bem, é, estou muito feliz de estar aqui com você. É, tá obrigado por me ter. Bacana, o Javier ele trabalha na Tani. A Javier, me fala aí, tu que é um cara que, pelo que eu vi, é bastante apaixonado sobre criptomoedas, como é que é está participando de um projeto aí como a Tani? Eh, eu sou um namorado das criptomoedas, eu venho de fazer trades a, a Binance, a Coinbase, a Kraken, as todas as corretoras. Eh, eu precisava de uma plataforma eh, onde poder fazer os meus trades eh, em um único lugar. Eh, então só uma plataforma onde fazer trades eh, com as minhas eh, moedas, é, eu achei. É, eu trovei a Tani. É, já faz seis meses que, que trabalho a, a Tani. Pô, bacana, Viera. É muito bacana, pessoal. Só para mostrar para vocês aqui o aqui que eu estou falando. Né? O terminal da Tani é um terminal completo que você pode operar aí, ó, em diversas corretoras. São hoje 20 corretoras, pelo menos, aí, né? mais de 20 corretoras no terminal. 22. você pode operar tudo nos. 22 corretoras, tudo direto do, do seu computador, você instala esse, esse software no seu computador. A gente vai falar também um pouquinho sobre a segurança, como qual é importante a segurança também, como esse terminal aqui é seguro. Então, você tem aqui alertas, você tem né, uh, indicadores, você tem inclusive desconto aqui para as corretoras, né, você tem muitas coisas aqui, inclusive é, indicadores aí, prêmios, né, que você não tem acesso no um TrendView, tudo isso aqui de forma gratuita nesse terminal aqui, que é incrível, né, pessoal? Eu aqui, sinceramente, sou bem uh, exigente, o pessoal vem entrar em contato comigo para falar sobre alguma ferramenta ou software, e realmente aqui a Tani, quando o pessoal me, me mostrou aqui, eu fiquei bem impressionado com a ferramenta, por isso eu estou aqui, tenho um prazer de mostrar esse terminal aqui, e eu estou usando também no meu dia a dia. Também, pessoal, vou deixar os links aqui, ó, não pra, não só para você baixar o terminal da Tani, tá, que é gratuito, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, também tem aqui o blog da Tânia, você pode olhar aqui como usar, o, como aqui informações interessantes do blog deles, e também tem o Atani Academy, que tem todas aqui instruções de como você pode aqui, por exemplo, abrir operação, como você pode né, fazer tudo, tudo que você precisa fazer, que pode fazer no terminal da Tânia. Então, a gente vai comentar sobre tudo isso aqui no vídeo de hoje, então. Tá? Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre, sobre a Tânia, então, uh, Aviar. Vamos comentar o seguinte, que é uma coisa que, que todo mundo se, se, se preocupa muito aí com... com, com uhum com a questão, o aspecto o aspecto da segurança, né? Com como que a TANI, o terminal da TANI, ele é seguro? É, Para nós, a TANI é, é a plataforma mais segura, e a segurança é de muita importância, é, porque somos, nós somos traders, é, tão, é, também. É, você, quando, quando faz o download da TANI, é, o software é instalado na sua PC, é, quando você conecta os exchanges, as chaves APIs são encriptadas é, no seu PC. Nós não temos acesso aos seus fundos, tudo é seguro nas corretoras, nós não temos acesso aos seus fundos. A TANI é uma forma de comunicar é, entre o usuário e a plataforma. É tudo é direto, mediante conexão da chave API. É, os fundos são 100% seguros, eh, a segurança é máxima, eh, tudo é, é, é encriptado no PC ou hum, do usuário. É, acho muito bacana que eu tenho vários computadores, né, e daí um computador, eu tive que fazer a sincronia de um computador com o outro, usei uma, uma chave de sincronia lá, né, que é algumas uma, palavras, isso é muito bacana. Como é que funciona essa chave para sincronizar um dispositivo com outro? Como é que ele faz para poder recuperar essas chaves API, no caso? É muito simples. É... Se você puder, Se quiser compartilhar é, talvez essa tela eu. aí. Uhum, sim. Sim, sim. Vamos dar uma olhada aí. Se, se é a primeira, a primeira vez que você usa Tani, você pode ver que é, pode conectar mais da, da 20 Corretoras. É, se você não sabe como conectar a corretora, você faz clique em adicionar exchange. E tem aqui ajuda você pode ver o vídeo ou as instruções a como conectar uma, uma chave API é muito simples é fazer login na corretora selecionar é, com é, chave API, é, conectar então só é dois três campos é, na Tani e a conexão é perfeita se você é, usa uma outra computadora é, a sua personal a sua de trabalho você puede sincronizar eh, a Tani eh, porque la seguridad es é primordial y muy importante para nosotros. Ose no puede eh, simplemente se logar, se hacer login, eh, tener todo. se eh, necesita capas de, de seguridad. Eh, eh, ¿Cómo podemos hacer a que eh, esta seguridad ose puede hacer clic en multidispositivo multi dispositivo e um código que permite fazer o acessar a sua conta de vários dispositivos é, você tem um vídeo se não sai como, como fazer é, é muito muito simples Sim, muito bacana. É, isso aí é interessante, que eu tava, também fui usar, é tão seguro, pessoal, que eu fui usar em outro computador, a Tani, e eu não, e eu não consegui, no caso, eu, tinha, eu não tinha feito esse código, depois que eu consegui fazer o código, eu sincronizei o outro dispositivo. Então, você não tem risco, por exemplo, se a sua... perder se sua senha, ou coisa assim, alguém roubar e ter acesso à sua API. E também as APIs não servem, não, não são... É, não é possível você fazer uh, saque da corretora, isso é muito importante também, tá? É então, não tem, não tem risco nenhum para você aí, uh, usar né, a terminal da TANI nesse sentido. Né? Então, muito bacana isso aí. E, assim, é, no caso, por exemplo, a, a, a Javier, eles vão. A, a, hoje tem 22 corretoras e, e cada dia estão. Uhum. a cada tempo eles estão integrando mais corretoras. E como é que funciona, funciona esse processo de. Aí, tá? de, de, de né? como, como funciona esse processo de, de botar novas corretoras aí, né? Qual que é o critério, o pessoal pedindo. É, qual que é, a, como é que funciona? Quantos vocês ah, esperam ter, ter aí até o final do ano? no Atani a priorização é o que diz o usuário. <risos> é como você pode comunicar uh -huh. que quer ver a plataforma. Você pode fazer clique no exchanges, é, a sugerir uma exchange, e é, selecione essas exchanges que você gostaria de ver na Atani É o quer ver, tu o ah. quer ver, Bicho é, da México, é, você pode fazer o um clique em mandar. Nós recebemos é, a informação, é, nós produzimos em função das é, sugerências dos das usuários. Muito bacana. Não, isso é bacana. Vou sugerir as corretoras ali, que tem algumas aí que eu estou querendo aí. eu coloco, é, Inclusive, eu usar aqui na, na, na terminal da Tani. E é assim, muito bacana, porque eu consigo, inclusive, ver o portfólio todo ali. Né? Você pode ver seu portfólio em diversos corretoras você pode ver as moedas que você está com, com ordens abertas. Por exemplo, ali dá para ver que, o, que o, o, né, o Javier fez operações ali, está aparecendo as operações que ele fez, né? compra e venda. Então, bem, uhum. bem interessante mesmo. É, e, Javier, uma coisa importante também que o pessoal às vezes esquece de fazer, é porque o, o, a Tani... Inicialmente, você não tem todos os tipos de ordem ali. Como você faz para habilitar, por exemplo, na TANI, ordens mais, por exemplo, avançadas, né? Ordens de OCO, né? Uh, que são ordens de stop loss, por exemplo. Eu sei que a TANI tem, uma, versão, tem uma, uma, uma configuração PRO ali, né? Avançada também. Como é que a gente faz isso aí na TANI? Porque é muito importante para as mais avançadas, né? Correto. Na, na TANI, você pode é, selecionar a sua experiência. Se, se você é um... Usuário mais avançado, você pode escolher uma experiência Pro. Se um é, usuário mais é, novo é, no, no mundo das criptomoedas, você pode selecionar a experiência simples ou uma intermédia é, que é avançada. Mas o Pro, você tem é, todas as operações, é, nós habilitamos todas as operações que você pode fazer é, nas corretoras. É, na Binance, você pode. Fazer mercado, limite, stop, limite, take profit e mesmo OCO, é uma ordem avançada da, da, da Binance. Mm -hmm. Se você eh, tem Kraken, você eh, pode fazer trades a eh, mercado, limite, stop, limite, limite, take profit e também stop, mercado, take profit, mercado. As mesmas operações que você pode fazer nas corretoras, você poderá fazer eh, na TANI. Mm -hmm. oh, perfeito. É, e assim, eu posso também, eu posso no caso aqui, né, no caso, só para explicar para vocês, que as pessoas não sabem, você pode conectar várias corretoras ao mesmo tempo, né, e você pode operar elas ali, tudo direto no mesmo terminal. Não precisa ficar ali conectando uma corretora só, esperar, você conecta né, tudo direto e vai operando aí com ordens avançadas. Mas, infelizmente, por enquanto, só temos aí spot, né, Javier? Não temos como, a gente não tem como operar Sério. hoje futuros na, na Tani, né? Sério. Estamos trabalhando em conectar uh, futuros, uh, conectar a, a nossa roadmap. Uh, nós uh, temos uh, muitas coisas. Uh, uma delas é futuros, uh, uma outra é o mundo das Defi uh, poder conectar wallets, poder conectar Uniswap uh, um ou um PancakeSwap. Uh, tudo isso será uh, uh, é, é do da, da, da próximo futuro. Nossa, o DeFi seria muito legal tá a Uniswap, seria realmente fantástico ter, na, ter na, na Tani, né? É bacana. E uma coisa importante também, que eu queria te perguntar, uh, Aviar, que é uma coisa que para mim é bem importante também. A gente tem a Tani aqui uma coisa que eu quero mostrar para as pessoas também, que é, que é muito interessante, que as pessoas não sabem, né? Vamos entrar aqui no terminal Tani no meu computador. A gente tem o seguinte, ó. A gente tem aqui no né, terminal alguns indicadores que são prêmios, né? Como esse aqui, o VPVR, que é um indicador que eu uso para todo, para sempre aqui, né? É, sempre todos os meus trades eu uso o VPVR. Não tem trade que eu faço aqui sem. Usar esse indicador, que esse, esse indicador fica do lado, do lado do lado direito aqui, né? Que é inclusive um indicador premium lá no Trade Para você ter acesso a esse indicador, você tem que pagar uma conta pró no TradingView. View, né? Você tem acesso gratuitamente aqui no terminal da Tani. Mas eu vi que a Tani aqui tem alguns indicadores que estão faltando ainda que não são da, da, da, da Public Library, né? Da da, da Do. do, do que não tem. Da tem publica. todos os indicadores aqui ainda do Trade Isso, como com, eu como é que como é que como é que isso vai ser integrado aí na, na, na Tani? quanto quanto tempo a gente vai demorar para ter todos os indicadores da Trend, do TradingView na terminal da Natani Tani não não só temos eh, acordos de eh, colaboração com a plataforma da TradingView eh, uhum. novamente se, eh, se você precisa de um, de um indicador você pode eh, escrever uma um mensagem um e-mail a suporte eh, nós eh, estudaremos, analisaremos a viabilidade de incorporar eh, qualquer indicador na plataforma. Bacana. É, não, isso, isso, é, isso é muito bacana. É que tem vários indicadores aqui que eu uso, por exemplo, CPR. Eu já uso vários, vários três aqui que uhum. não tem na Tânia ainda. Seria muito legal ter esses uhum. indicadores lá. É, realmente, e ajudaria bastante. Mas já tem, assim, isso é muito bacana. Tem, tem indicadores que são prêmios que não você não tem acesso aí. As, as pessoas não têm acesso no, no Trend View como o VPN, o Se não tem uma conta pró, isso ajuda muito. muito e legal. mais gerenciamento de portfólio também, que... Is... Exatamente. E, e mais a questão do gerenciamento de portfólio, né? Você poder olhar seu portfólio, abrir um aplicativo, ver seu portfólio ali, né entender onde está alocado, né? as operações em, em várias corretoras, porque o tempo de abrir uma corretora... Cara, às vezes ali eu já cheguei a perder dinheiro por causa disso, porque ficar ali de abrir uma corretora ou outra, você tem até preguiça de fazer isso ali, né? você está na correria, e agora com a Tânia você pode fazer ali de forma, em tempo real, né? não quebrar a cabeça com ficar logando em corretora, que tem toda a questão de segurança também, que tem você tem que passar, receber é, é, token de e-mail, então é bem, bem complicadinho ali, e você não tem que se estressar com isso, né? para os três os de spot, no caso, né? E deixa eu perguntar uma coisa, Avia, que eu vi também aqui a questão, uma questão aqui dos relatórios fiscais, né? Isso aqui hoje está funcionando para o Brasil, eu consigo fazer, então, a, os relatórios fiscais para o Brasil? Uhum. Sim. Natani, é, você pode... Né? Quando, quando você conecta as APIs, é, você pode ver as, é, os seus é, trades históricos, é, o seu balanço, a, um, a, a, a sua carteira, a sua carteira... Você pode fazer o relatório fiscal de qualquer ano. Você pode escolher é, 2020, 2021, é, fazer download. Você pode ver que uhum. aqui eu tenho todas as, é, as minhas operações hum, de, de 2021. Eu posso uhum. fazer download do relatório fiscal. Atualmente, suportamos mais de 30 países onde você pode fazer o relatório fiscal. Mesmo em países como a Espanha, Alemanha, França, você pode fazer de um relatório fiscal específico do seu país. É muito simples, é completamente da graça. Você pode conectar as suas apps, ver as suas operações, é fazer o download do relatório completamente da graça. É uma ferramenta, porque nós somos traders e nós na Espanha sempre temos problemas com, com a nossa administração tributária. Se você quer fazer tudo legal, você pode descarregar o relatório de impostos e apresentar praticamente cada operação de spot trading. Tá ah, bacana, isso aqui é realmente incrível. Essa, esse relatório porque é um trabalho enorme para poder emitir essa a quantidade de trade que você faz num ano aí é incrível. Então, realmente fica bem uhum. complicado de, de poder gerar esse relatório. Mas eu tenho a pergunta aqui, Tânia, vou te fazer, vou, vou perguntar bem baixinho, vou te perguntar bem baixinho essa pergunta aqui, tá? Porque eu não quero que todo mundo escute, não. É, vocês enviam essas informações para o governo ou não? Não, não, não. Essa informação é completamente privada. É. Como, como eu gosto de dizer, a Tani é uma plataforma, uma interface entre o usuário e o Exchange. A Tani não pode ver o que você faz na plataforma, é, é impossível que, que, que, que nadie veja o que você faz na plataforma. É, quando você faz um logo do relatório, é tão só você que, que pode ver o relatório. Completamente é... privado isso é bem isso é bem é bem é bem importante mesmo saber né saber uhum. da de como funciona como, como funciona isso aí e deixa eu perguntar mais uma coisa aqui uh, a então sobre isso é bem interessante sobre os alertas da Tânia. isso que eu achei muito interessante como como funciona é, tem vários alertas diferentes tem SMS tem uh, tem e-mail como co, como funcionam esses esses, uh, esses, esses alertas aí, no caso. Você podia pode mostrar como... Isso é muito interessante porque várias ferramentas também uh, que existem por aí, outros softwares pagos para você ter esse tipo de, de, de alerta, você tem de graça também, a Tani Você poderia mostrar para a gente como funcionam esses alertas da Tani Sim, é muito simples. Você pode é, fazer alertas é, a, a pestaña 3, a pestaña gráfico. E, então, só de clicar a criar alertas. A escolher a, a corretora que, que você quiser com pro ou par que você quiser é, não sei Bitcoin USDT é o preço é, eu quero um alerta quando o BTC USDT ao é, é, o preço seja 50 mil e, pois uh -huh. se você tem um telefone você pode receber é, o SMS uma chamada Aqui há, há, há gente que, que diz: eu quero, eh, não importa se são três da manhã, eh, eu quero receber uma chamada eh, com alerta do preço. Não há problema. e alerta, eh, quando o Bitcoin USDT eh, a 50 mil, você receberá uma chamada no seu eh, telefone. Eh, poderá correr a Tani, fazer trade, vender eh, ou o comprar. Sim, muito bacana. Esses alertas é realmente uma, é sim. uma funcionalidade muito, muito boa mesmo, você ter... ter uh, e, e, é uma, e, inclusive, várias ferramentas, como o TradingView, você tem alguns limites de alertas ali, né? Pra, ainda mais a versão uhum. paga, nem sei se tem, se tem alertas. Então, você ter alerta SMS, isso é incrível, realmente. Né, de, de forma é mesmo, gratuita se você, aí. Se você não, não conectou a, a sua corretora porque não tem é, o Bitstamp, você pode conectar Bitstamp. Eh, ao o sexo autográfico e você uh -huh. o mesmo que você não tem eh, uma conta no Bitstamp você pode criar alertas e eh, faça análisis é eh, nessa corretora eh, Bitstamp é muito legal porque eh, algumas vezes eh, eu não, não tenho uma corretora mas estou interessado no preço de uma criptomoeda é daqui tá aí da huobi eu posso uhum. é, criar alertas também eu posso fazer os análises é, é, a beat stamp a mesmo corretora que não tinha conectada é tudo na pestaña gráfico alertas é, uhum. gráficos é, seria o preço dos, das criptomoedas é, é tudo novamente completamente da graça Sim, não, isso é, isso é, isso é realmente, é realmente para mim é incrível. Ter esses alertas aí, esses indicadores de premium, para mim, realmente é uma, algo de, de outro mundo. E uma coisa interessante também que eu, que eu acabei mexendo um pouco tempo atrás é a questão do, do aplicativo para celular. Né? Eu tô aqui, inclusive, com o celular aqui aberto. Eu estava mexendo no terminal, no terminal da Tânia aqui no aplicativo e, e vi aqui que ele tem né, algumas. algumas uh, você pode ver aqui, no caso, né, bastante coisa, mas eu vi que não dá para. Não, não consigo aqui operar no aplicativo ainda por enquanto. Né? Vocês estão implementando essa funcionalidade não. de operar, né? No momento, não. Você está implementando. É, no próximo mês, dois meses, é, será disponível. Mas aqui eu posso ver, por exemplo, eu posso ver no aplicativo aqui o meu portfólio, eu posso ver os gráficos aqui também, né, você pode botar os teus alertas também aqui, tudo isso aqui você pode fazer diretamente do, do aplicativo, né, então eu aconselho vocês aí também a baixar o aplicativo T no, no, no celular, vale muito a pena aqui o um aplicativo né? Funciona bem aqui, todos têm usado, e realmente é bem interessante você ter na sua mão o seu portfólio com esses alertas tudo aqui né, configurado no aplicativo. Então, vou deixar o link para vocês também aí abaixo né, do aplicativo para vocês encontrarem. Uh, então, assim, basicamente, eu vi que, e o que é legal, que eu também gostei da Tani, que eu queria te comentar aqui, uh, é o seguinte: eu vi que a Tani também tem aqui um grupo no Telegram, né, para tirar dúvidas. Então, eu até entrei aqui no uhum. Telegram e vi aqui que tem um grupo, uma comunidade do, de português aqui no, no Telegram, né, que você pode tirar dúvidas aqui também, inclusive. Né, hoje tem aqui 95 pessoas, né, então se você tiver qualquer dúvida, dificuldade sobre o Terminal Tani, você pode participar aqui mensagem, desse, que... desse grupo. É que inclusive, eu fiz perguntas também aqui no, no grupo, tá, então estou participando aqui. É, vale muito a pena vocês também é, participarem. Né? Uh, vamos dar uma olhadinha que mais aqui que a gente tem para falar aqui. Na verdade, eu queria comentar aqui só mais alguns pontos, Tani, gente, uh, Javier, para a gente poder fechar aqui. Uh, uma coisa que, que eu me perguntei muito aí também, quando eu fui uh, né, usar aqui o termo da Tani, porque tem muita coisa, muita coisa maravilhosa, tudo de graça, a gente tem os alertas, a gente tem né, os indicadores prêmios, você pode ter um aplicativo, tudo maravilhoso e uma coisa que eu fiquei muito assim até perguntei para o pessoal que não estava entendendo né qual que é a sacada qual que é o, qual que é o negócio de vocês né como é que vocês conseguem oferecer tudo isso para o público de graça né qual que é o modelo de negócio eu, no caso eu, eu eu como trader vou pagar mais taxas para usar os o da Tani, eu vou é, eu vou ter algum custo adicional para usar o terminal da Tani, né? qual que é o modelo de negócio da Tani que vocês conseguem oferecer isso tudo para os traders aí no mercado? O, o nosso modelo de negócio é como o modelo de qualquer outra startup, é, agora somos apoiados por importantes fundos de, do capital de risco, de venture capital, que confiam em nosso projeto e nos permitem crescer. É, mas no, no futuro, Sim, implementaremos recursos premium que poderão ser é, monetizados mas no momento é tudo completamente da graça e um, esses é, recursos que poderão ser monetizados serão é, recursos muito avançados para traders que têm o que precisam de ferramentas muito avançadas como conectar os seus bots as suas APIs é, personalizadas para fazer trading eh, algorítmico no se puede imaginar eh, más eh, hasta ahí se irá completamente la grasa eh, mucho tiempo é muito bacana, pessoal. Eu realmente estou ansioso para ver qual vai ser o futuro aí da Tani, né? As implementações que vão ter no futuro. Eu realmente estou bem assim, animado com, a, com essa plataforma aí. Estou realmente me ajudando muito no meu dia a dia aqui. É realmente é incrível. Javier, eu quero te agradecer muito aí, cara, pela apresentar, pela mostrar pra gente aqui sobre o terminal da Tani. Tá, é realmente um vídeo aqui para a gente poder discutir e, e ver, né? O terminal aqui, como, como usar e tirar essas dúvidas aqui, porque são dúvidas que todo mundo tem aí, realmente, sobre o terminal. Uhum. Né, eu fico realmente contente de poder tirar essas dúvidas contigo. Aqui aqui e mostrar para as pessoas também. São dúvidas que o pessoal está perguntando sempre também aqui no grupo do Telegram. Né? Então, se você tiver, inclusive, alguma pergunta aqui, deixe no comentário aqui do vídeo abaixo, tá que a gente vai responder também para vocês. Qualquer pergunta que você quiser, faça. Fazer. Então, basicamente, é isso que a gente tem por hoje aí, né, Javier? Porque eu queria muito agradecer a tua presença aqui no, no canal. tá? Eu espero que você volte aí muito em breve, com certeza a gente poder discutir aqui, mostrar outras funcionalidades novas aí do Terminal da Tani. Existe alguma funcionalidade nova que está por vir aí uma coisa que vai ser interessante para a Tani que muito em breve vai sair ou, ou a gente tem ou a gente as tem que esperar um pouco mais? As, é. mais, as mais interessantes serão é, o multi-layout da View. É, nós estabilitaremos o multi-layout. É, proximamente no futuro é, nós é, farem, faremos coisas no, no espaço DeFi é, então é que é está atento porque é, se farão coisas é, no, no mundo de ah, bacana, estou ansioso. Eu uso bastante plataformas de DeFi, aí, Uniswap e outras outros, outros, uh, corretoras descentralizadas, então seria, seria maravilhoso poder fazer tudo dentro do Terminal da Então, Javier, muito obrigado pela, pela presença aí e espero que você volte no canal para a gente poder ver pra gente ver essas, essas funcionalidades novas aí muito em breve, então. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like para apoiar aqui o vídeo, compartilhe com seus amigos também e a gente se vê aí na próxima. Um abraço.